Ué, o que? Você roubou minhas máquinas, LG? Não, o que fiz? Você tem essas máquinas? Tenho. Por que você tem a mesma máquina que eu? Oxe, porque você Ué, porque... porque eu não sabia que você tinha. E por causa que isso daqui é a nova fonte de duplicar minérios pública da Irmandade. Pera, e desde quando essas máquinas que duplica minério? Não é para duplicar minério, não é? essa daqui sim. Coloca o, o ferro lá, o minério bruto, e ele vira dois pozinhos de ferro. É nada, é tudo. Não não, não. vou ter que testar isso aí. Não, calma, calma, calma. Tem minério aqui para duplicar para casa. Eu por... não sei se eu já esquentei tudo ou não. Aqui, ó, aqui, ó, peguei três ossos brutos. Assim, ó, os minérios, assim, ó, dessa forma mais porquinha. Ele, ele precisa de três para virar quatro. Daí quando você pega é, com um toque suave, aí, tá? ele duplica. Ó, toma ah, aí. Tá, tá, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. É o osmium. Ósmeo... É porque ele é bruto, entendeu? Sai, sai, sai, não, não, não. Ó, é porque ele é bruto, ele já. Não, eu entendi, eu entendi. Ó. E você <risos> viu que legal? Ó? Energia solar agora também para abastecer. Era? Não, calma, eu tô, tô de cara com isso. Como é que eu não? Aí ó, ele multiplica mesmo, véi. É, Nossa, é só mas... que tem um problema, pô. Hum, qual? Eu não tenho nenhuma fornalha elétrica. Você tem uma? Não. Não, pior que não. Olha, <risos> gente, mas peraí. Essa máquina aqui, até onde eu sabia, ela serve pra enriquecer algumas coisas. Por exemplo, você consegue fazer aquela chapa de diamante, que ao invés de render um diamante, ela rende oito. Agora aqui dá pra. Ai, é, que... é a mesma Ai, coisa. Se você enriquecer o um minério de ferro, em vez de render um, ele vai render dois. Pensa nessa. É, acho que faz sentido, mas eu nunca tinha pensado nisso. Caraca, que da hora. Você fez um geradorzinho solar ainda. Que da hora. É, é, ele faz um zumbido meio estranho, né? É, então. Não parece que tá lavando roupa? Cara, essa imagem nunca vai ser da minha cabeça. Tchau, tchau. <risos> Eu vou, eu, vou, eu vou embora, tá bom? Tchau. Mano, e te falar, a coisa que eu mais gosto é estar andando aqui pelo servidor e ver os meninos online. Aliás, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origem. Nesse episódio, minha gente linda, bonita e cheirosa, eu vou fazer um robô. É, um robô. É que eu sempre quis um robôzinho fofo e eu descobri que tem como fazer um, sabe? Sem falar que ele tem milhares de funções tops que vocês vão ver. Aliás, uh -huh. que é isso? Legal. Mano, a minha dúvida é foi algum mob que deixou isso ou foi alguma pessoa? Peraí, vamos ver. Presente, LGDJ. Se inscreva no canal da Pua. Ô, Zé, eu já sou inscrito seu. <risos> que tem aqui um desintegrador atômico preciso de mais velocidade. É da conquista. Mano, o opô nos deu uma daquela super picareta. Mano, essa picareta aqui é muito doida por causa que é o seguinte: como vocês podem ver, ali baixinho, ela tá no modo normal e com eficiência em 20. Agora tá no modo lento, com eficiência 8, desligado. E eficiência 128 no nível rápido. Funciona mais ou menos assim. Eu pego minha picareta, eu guardo. Eu pego minha espada, eu guardo. E eu pego meu machado e também guardo. Se eu quiser quebrar uma árvore, eu posso fazer assim, ó. Se eu quiser quebrar uma pedra, eu faço assim. E também uma terra. Basicamente, ela usa energia igual aquela que a gente está gerando ali para quebrar tudo de uma forma muito rápida. Então, muito obrigado pelo presente incrível, menino Pupu. Comenta muito e opa agradecendo o vídeo do menino Pupu. Uma coisa que essa ferramenta tinha antes era o modo veia, né? que ela quebrava um bloco e quebrava todos os blocos iguais. ele. Por exemplo, eu quebrava essa árvore inteira numa só. Mas eu não sei mais se tem isso ou não, e eu não consegui achar. Se tiver, comentem aí pra mim, tá bom? Uma coisa que eu estava pensando é que conforme eu for minerando com ela, alguma hora a energia dela vai acabar e ela vai parar de funcionar. Eu acho que existe um jeito de de eu manter o meu inventário 100% do tempo carregado. Eu vou dar uma pesquisadinha, mas a gente pode fazer isso depois. Até porque se esse vídeo que tiver muito gostei, a gente ganhar muitos inscritos novos. Eu vou começar a postar dois vídeos por dia. Na real, esse dia é o segundo de hoje e ontem teve dois também, mas eu posso continuar. Eu tava pensando aqui, menino da Poo, e eu vou fazer o meu robô, correto? Então, mas para fazer o meu robô, ele precisa de energia e o meu robô. Ele não vai ficar entrando no meu inventário para eu colocar ele na, na, na bateria lá, né? Sabe, gente, na real, o, o, o Apu, ele ele não tá no computador, não. Ele tá largado ali, eu só, só queria alguém pra conversar, sabe? <risos> Mas seguinte, meu robô não vai conseguir ficar tipo vindo aqui até o painel solar, até porque nem tem onde colocar ele aqui ou colocar ele aqui dentro da bateria que tá, oh, já tá na metade. Eu acho que mais uns dois dias ela enche, sabe? As máquinas estão cheias, a bateria enchendo. Ah, agora ele tá aqui e eu tava pensando no seguinte, eu tenho que fazer um tabletzinho de carregador. Na real, isso tem até um nome. Será que ele, ele tá fazendo que não? Se morrer, você ganha dois diamantes. Se não morrer, eu ganho dois. Tá, tá lançada a aposta. Me paga dois. Olha, eu, eu, eu ganhei. Vocês viram? Vocês viram? Me paga quatro. Agora ele dobrou a aposta. <risos> Ó, a puta me devendo quatro diamantes. <risos> ele pegou dos meus próprios... Não, eu não quero um capacete. <risos> Bom, de qualquer forma, deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui é o carregador e o nome dele é bem intuitivo, é carregador. E para fazer ele até que é fácil, ó. Eu preciso de duas barras de aço, um tablet de energia que eu já sei fazer também. O único problema é que eu vou precisar de três placas de pressão de pedra negra polida, que só dá para conseguir num bastião. Ô, ô Zé, por acaso você sabe aonde tem um bastião? Bastião? Um bastião, o do Nether. Cara, eu não sei nem onde tem um portal do Nether. Eu vou saber onde tem um bastião, ali, gente. Tá. É, isso faz sentido. É que eu que fiz um portal lá naquela casa mal assombrada e agora Agora eu vou precisar de umas pedra negra polida para fazer placa de pressão de pedra negra polida para poder fazer um carregador. Ah, ah, tá. Cara, eu acho que tem um item que pode te ajudar, LG. O uh. nome dele é Explorer Compass, é um compasso eu... do explorador. Explorer Compass, tá? Achei, achei. Tá vendo? Tá, usa uma bússola, teia de aranha, a no... nossa, meu Deus do céu, e tijolo de pedra rachado, né? É barbada, velho, é super fácil de fazer. O mais problemático, na verdade, é a teia de aranha. Mas, ó, consegui para tu, mano. Tá me devendo quatro diamantes, viu? Espera aí. Eu tinha esses. Foi o que eu coloquei no baú que você pegou? Não, isso uh -uh. uh -uh. aqui eu consegui explorando agora há pouco. Acabei de chegar em uma exploração aventurística. Não sei se eu confio ou não, mas obrigado, tá? Tchau. Valeu. Eu ainda tô na dúvida se o Apu realmente fez isso ou não. Deixa eu ver. Não, ele realmente tinha as teias. As minhas estão aqui. Legal, legal. Então eu vou precisar de uma bússola. Dormetio, Pede, por favor, por favor. E não. não tá de noite ainda. Parece que tá, mas não tá. bom. Ferrinho aqui bonitinho para fazer a bússola e pronto. Agora para fazer o tijolo de pedra rachado, a gente tem que ter tijolo de pedra e esquentar na fornalha. Então, um, dois, três, quatro Tijolinho de pedra e esquenta ele. Para acelerar, a gente pega o globo aqui e faz assim, ó. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. A parte boa é que quando ele parar de girar, já vai estar tá pronto. Então quer ver? ó? Deixa eu soltar ele aqui e parou agora. Aí, ó, não falei? E agora temos o Explorer Compass. Como que funciona ele? Eita, tá. Espera. Se eu quiser achar o Pillager, tem uma fortaleza Pillager. Um Pillager Outpost. Uh, que legal. Tem os bastiões. Tem um Outpost que basti um bastião remond. Não sei. Renan, Renan. Tá, eu acho que a gente tem tudo o que precisa. Vamos pegar alguns blocos. Comida temos. Totem da imortalidade temos. Vou lançar um escudo por precaução. Uh, oi, pode falar. Amos? Opa! Não, você tá bem? T tô bom, tô, tô indo pro Nether. Você é, não quer me dar uma mão rapidinho numa coisa aqui que eu tenho que pra resolver? Eita. Tá, o que você quer? É uma ajuda gamer. Ajuda gamer? Tá, tá bom. P pode contar comigo, vai, fala aí. Ó, você já tá com seu desintegrador atômico aí, LG? Eu tô. Boa. Bota ele no modo rápido e me ajuda aqui, mano, a gente derrubar essas árvores velhas que tá atrapalhando a minha visão. Modo rapidão. Oh, tinha. não, Eita, foi até o chão aqui, ó. Não, é. É, todas? Todas? Eu preciso tirar todas. Ah, tá, vai demorar oh, um pouquinho, oh, vai oh, oh, preciso, oh, oh, oh. Oh, pô, come uma maçãzinha aí, que depois desse trabalho braçal aqui, nós temos que estar tá sardave, cara. <risos> Valeu, ó, toma uma pra você também. <risos> <risos> obrigado, obrigado. Eu acho que é um espaço bom, LG. Ó, oh, diz aí, você tá querendo ir no Nether, né? Você tava falando? Uhum, uhum. Já que você tá indo nessa exploração, você consegue me fazer um favor? Depende, o que, que você quer? Besta. Mano, você vai explorar um bastião, não vai não? Vou. Então, ó, existe um mundo onde você me traz um fragmento de nederita. Tipo, uma netherite scrap, sabe? O estilhacinho, o pedacinho? Ah, sim. Você quer se um. Tu conseguir me trazer uma, você não vai se arrepender, LG. <risos> Essa foi a pior promessa do mundo. <risos> Mas, ó, pô, faz favor, pega aqui suas coisas e eu, e eu vou pra lá, tá bom? Se eu achar, eu trago pra você, tá? Tamo junto. Valeu, mano. Obrigado, não. É nóis. Prontinho, estamos no Nether e ajudamos o menino Apu. Agora a gente pode usar o nosso compasso de explorador. Mas só pra avisar, hoje eu vou fazer uma live para os membros aqui no meu canal pra testar minha webcam e eu gravando com óculos e tudo mais. E eu vou decorar minha casa aqui no Origin. Então, quem quiser ver, ó, é hoje, hein? Mas bom, vamos vir aqui, baixo. Bastião tem dois, vamos ver qual que é mais perto, né? Vamos clicar no primeiro e vamos clicar em procurar. Tá, tá procurando, tá procurando. Como vocês podem ver, a direção ali ó, tá aumentando toda hora enquanto ele não acha. Achou, boa. Temos um bastião a 1720 blocos daqui. Vamos procurar de novo o baixão remanente. Vai o louco, tem um aqui do lado 115. Tá, a nossa bússola está apontando para cá. Já marquei as coordenadas do portal para poder voltar. Então agora é só seguir aqui em frente, né? Você que quer. Tomem, <risos> uh, sério, sério, aqui tá o portal, aqui tá o baixão. Eu não precisava ter feito isso, eu... <risos> oh, que situação, né? E olha, tem alguma coisa ali. O que é aquilo? Mano, doido, Depo depois depois pode ir lá. Não hoje, ele entrou no servidor, ele entrou com a conta errada. Fica vendo, ele vai sair e vai trocar de conta. Pode anotar. <risos> Bom, deixa eu pegar. Ah, ah! Não, não. Mano, vou até comer uma comida especial aqui Ainda bem que deu tudo Mano, eu abri até alguma coisa ali que eu nem sei o que que era, vocês viram? Mano, abriu um menu aqui na tela apertando todas as teclas <risos> Caraca Tá, vamos ficar mais atentos Que o Nether é perigoso E ó, o Deletio saiu, não falei Boa Vamos a conquista de entrar no bastião E olha, bloco de ouro Caraca, o Piglin Brute, três tapas Bom, ali é a sala do tesouro e tem um spawner de cubo de magma Já Vamos quebrar ele aqui foi eu acho que a nossa melhor alternativa agora é pular para a sala do tesouro direto já pegar as coisas. Lá pode ter os itens que eu amo o principalmente o que eu quero. E também porque eu quero sair daqui. Eu acho que atualmente nosso único problema é aquele cubo de magma. Eu acho que dá para ir lá. Tá, vamos Deixa eu pegar os bloquinhos de ouro aqui. Ó, tem uma calça de ferro ali. E olha só tudo que a gente tem aqui no baú, gente. Quartzo, bom. Essas armaduras aqui eu vou dar moeda depois. Creme de magma, uma redstone louca, uma flecha maneira e tem um scrap de enderita que eu é queria. Boa. E aqui tem as pedras que eu queria. A gente vai esquentar essas oito pedras pra virar pedra negra, que vai transformar essas quatro pedras em pedra negra polida. Aqui com quatro vai dar pra fazer... Tá. Pelo que eu entendi aqui, a conta vai dar certo. E nesse tempo todo, o Delete abriu o modpack de novo e trocou de conta, como vocês podem ver. Tá, pronto. Temos 12 dessas pedras aqui. Vamos. Só ver se tem algum baú aqui e depois a gente vai embora, porque eu acho que agora já pegamos tudo que a gente precisava, na real. Tome, sai, mais um baúzinho. Rosa do Ita, boa. Velocidade das armas é legal. Um Ametiste cluster, não sei para que serve e osso. Na real, o um ametite cluster dá para evoluir para nível 2. E aí, com o nível 2 dá para colocar a ah, tá. É para fazer ferramentas de ametista. Então não quero não. Bom, se eu não me engano, ali no topo daquela torre que tá cheio de piglin bruto é para ter mais quatro baús. Vamos lá, né? A parte boa é que eu não lembro por porquê, mas eu tenho chance de defletir flecha. Eu acho que eu defleti uma ali pelo jeito. Boa, estamos aqui no andar do, do, dos baús já. Tampa aqui. Sai! Estou tampando, dá licença. Tá, para cá eu acho que tem mais, né? Vamos primeiro olhar esses daqui. É só tralha. Vamos para cá. Mano, o que é aquilo ali? Bom, eu aqui não quero saber. Uh, tem um livro louco aqui. Que isso? Tô tentando te acertar, fica parado. Foi! Foi! Boa! Ah, acho que já temos o que a gente precisa. Vamos voltar para casa. parte boa é que eu só vim aqui ó, nessa ponte. Daí a gente pode vir por cima do baixão para não se envolver com brigas. Tipo aquele monstro estranho que a gente não sabe o que, que era. E o portal aqui do lado, né? Uh. Tchau. Boa, prontinho. Bora pra casa. Gente, olha que legal. Se eu pegar o um presente que o Apu me deu, esse presente vermelho aqui, vir aqui e passar um sabão, vai virar um presente normal. Se eu colocar a cor roxa, vai virar um presente roxo. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui. Pronto, para. Eu colocar na negrita. Apu Player. Se inscreva no canal LGDJ, Yo, Prontinho. E embrulhar. Tá aqui o presente que o Apu queria. Eu consigo carregar ela aqui? Ah, conseguiu? Que ótimo. A parte boa é que nesse tempo eu já esquentei as pedras negras. Agora a gente transforma em pedra negra polígica e Um, dois, três. Prontinho. Três placas de pressão. Agora a gente usa nossas máquinas para voltar aquele processo antigo. Carvão aqui, ferro aqui. Com isso a gente vai ter ferro enriquecido. Se colocar de novo aqui com mais carvão que vai ter aqui, ó, vamos ter um aço pulverizado. Enquanto ele esquenta, vamos pegar o resto dos minérios. Vamos misturar ferro com redstone para assim ter as ligas fundida. Mano, tô tão feliz que a gente vai ter um robozinho. Faz aqui o tablet de energia e com isso temos o carregador colocar ele aqui. Tá funcionando, será? Dá para tirar a energia dessa, dessa picareta? Como eu sei se está funcionando? Cara, eu preciso gastar a picareta. Ó, energia total. Agora ela perdeu 9 de energia. Se eu pisar aqui, vai carregar? Carregou. Tá funcionando. Boa. O próximo passo, então, é fazer o robô para fazer o robô é bem legal. A gente precisa de uma barra de aço e dois tablets de energia que a gente já sabe fazer. Então vamos fazer eles. Fiz os dois tablets de energia e a barra de aço. O próximo item que eu vou precisar é essa barra de obsidiana refinada. E para fazer ela, na real, eu vou precisar de um compressor de Osmo, que é uma máquina chatona. Você tem o que não? Não é essa aqui que eu tô segurando não, né? Mano, eu juro para você até parece que nem foi combinado. Caraca, mano, que coincidência é o é, é um mundo incrível, né? Obrigado, tá? Ó, tem um presente pra você aqui, tá? Presente? A, abre depois, abre depois. Tá, tá, tá. Ó, lgd é bom minha máquina limpa, viu? Não quero ela com sujeira não, viu? Ah, por sinal, quando você quiser carregar sua picareta, ó. Só pisar aqui em cima. Hum, uh, isso aqui é legal, velho. Que da hora. <risos> Maneiro. Né? Agora sai daqui. Eu quero trabalhar, sai Ah, dá bom. Tchau tchau, tchau, tchau. Mano, o abu fez a boa pra gente. Deixa eu colocar essa máquina aqui por enquanto. Ela funciona da seguinte forma. Hoje oh, tem um pouco de ósseo. A gente vai colocar o pó de obsidiana refinada que a gente tem, que o Abu ajudou a gente também um pouquinho de ósseo aqui também. E com isso vai virar a barra de obsidiana refinada. Essa daqui, ó. prontinho. Agora a gente faz um baú pessoal, que é basicamente aço baú vidro e aquele circuito básico que usa Osmo e redstone. Oh, olha o tá ali. Mano, eu gosto de ver o povo junto. Mano, eu tô muito animado que meu robô vai ficar pronto. Pega aqui ó, ósimo aqui com redstone. Prontinho. Agora eu vou fazer mais um aço e juntar tudo. Assim. Prontinho. O baú pessoal está feito. Olha ah, que bonitinho. Se eu clicar nele, além de abrir um baú aqui no meu inventário, que eu posso abrir sempre que eu quiser, eu posso botar ele no chão. Esse baú aqui é indestrutível. Tudo que eu colocar aqui, só eu tenho acesso. E é claro que eu posso configurar. Então agora qualquer um pode usar. Agora que tá em privado, só eu. E confiável é quem eu configurar. É um baú muito doido e da hora. Mas a gente não vai utilizar ele para isso. A única coisa que falta agora para a gente ter um robô é a liga atômica. Que para fazer ela, a gente vai misturar pó de obsidiana refinada que a gente já tem com liga reforçada, que é misturando uma liga fundida com diamante enriquecido ou pó de diamante. Que é só pegar um diamante e colocar nesse martelinho aqui ó. Assim ó, pega o um martelinho, coloca diamante e a gente vai colocar agora a liga fundida. Enquanto eu pegava as ligas, eu aproveitei para pegar também mais pó de obsidiana que eu vi que vai precisar de mais. Eu coloco uma liga aqui, dois pozinhos de diamante e pronto, liga reforçada. Agora coloca todos os pó de obsidiana e temos a liga atômica. Liga de qualidade aí, ó. <risos> Agora é só fazer o um robôzinho. Vem aqui, clica aqui e crafita o robô. Já tá quase com a energia cheia. Não, já vem que energia cheia, uhum. na real. Bom, vamos testar nosso robôzinho. Foi, foi. Olá, eu sou o hobbit que não merece hobbit, mano, comentem o nome pro robô alterar a aparência. Ah, que da hora, dá para mudar a cor dele, mas ah, daqui é roxo, eu gostei, depois eu testo todas. Eu posso configurar ele para coletar itens do chão, então toma um ferro aí, coletou e se eu vir no inventário dele, vai ter o um ferro, dá para eu ativar para ele me seguir, ele tem uma fornalha função, o que é isso aqui? É uma fornalha, uma bigorna e eu acho que se marcar dá para botar mais upgrade, né? tem uma crafting table e dá para deixar ele privado só para mim ou público. Eu vou deixar público. Mano, que da hora, mano. Eu, eu, eu vou chamar o Deletinho para ver. Delet, sobe aqui. Eu, eu virei pai Delet. Eu tô vendo dois sneakers em cima de casa. Que que é isso aí? Tcharam! Nossa, o um robozinho. <risos> que da hora, LG, como que você fez? Olha, eu tava testando achou? as máquinas. Não, eu construí ele aqui com as próprias mãos nas máquinas. Olha que da hora! Olha, ele tem interface. Nossa, cara, é, é do modo de mecanismo? É, Delete, esse robô tem bancada de trabalho, fornalha, baú, bigorna. Tem mais coisa, não ah, esqueça. Você oh, tá ligado que o mecanismo é o meu modo preferido, né? Sim. Eu não sabia que existia isso aqui, mas literalmente é. tá me mostrando um negócio muito novo. Eu você quero sabe o que tipo é legal? Pra dá, dá, pra faz... dá pra mudar o nome dele. Você quer um? Eu quero. Delete. você vai ter um. Não hoje, mas você não. terá um. Só que eu vou esperar a galera comentar o nome, então, que a galera vai comentar o nome do meu robô, de um seu e de um do Ahuda. Eu vou dar um robô para todo mundo. Ah, então pede a galera que quer comentar os três nomes no seu próprio vídeo. É uma boa, né? Mas você curtiu, então? Mano, eu adorei, velho. Eu quero um muito. E olha aqui ó, onde ele, ele vem para carregar ele mesmo. E ele te segue? Sim, ó, deixa eu mandar ele parar de me seguir. E eu mandar ele para casa, aqui ó, teleportar para casa. Aí, ó, tá carregando. Mano, <risos> olha, gente, isso aqui me lembrou que ele sou bom aspirador de pó, véi, que ele sai faxina na casa, assim, onde eles, ah, tô sem energia. Eles voltam para carregar. Pior, pior que é bem parecido, porque ele coleta aí no chão também, se eu pedir. Mano, é o é um aspirador de pó, vai. <risos> bom, daí, mas é isso, tá, mano. Tchau. Falou, gente.